Deus! Gostaria estar perto de Ti. Deveria me sentir assim. Mais tolo que sou não percebo. O quão cedo chegas. E como adias a partida. Gostaria de vê-lo. senti lo, -lo. Tocá-lo. Ter o seu amparo. Mais pobre de espírito não reparo. Que tenho tudo isso. Gostaria apenas de despertar. Ter os olhos mais sutis. Ter a alma mais forte. Ser um homem de sorte. Para consciente. Saber estar perto de ti. Autor, Alexandre P. Caffer.